A Ordem dos Advogados do Brasil Nacional proíbe a doação de serviços advocatícios para partidos e candidatos. Também é muito comum, após as eleições, ocorrerem representações do Ministério Público questionando esse tipo de doação. Portanto, o melhor que você faz profissional da área jurídica é cobrar pelos seus serviços para evitar problemas futuros. Um abraço e até o próximo áudio ou vídeo.